Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos responder a perguntinha do dia. Prestem atenção, que vale a pena. Hoje quem mandou a pergunta foi a Adiná. Ana, em cada esquina tem um curso de micropigmentação. Todavia nem sempre atende ao que se propõe. Isso é muito sério. Quem licencia um professor de micropigmentação? Quais os critérios? Eu mesma fiz um curso cuja apostila no módulo colorimetria estava em preto e branco. A professora me fez assinar um documento no qual impede quaisquer solicitação adicional de conteúdo. Oi, Adina, tudo bem? Obrigada por perguntar isso. É, primeiro, esse papel que você assinou não tem validade nenhuma. Você pode sim solicitar o que mais você precisar, inclusive cobrar dela ajuda. É isso que eu falo quando a gente se propõe a ministrar um curso. O que, que você precisa para ser uma professora de micropigmentação? Você precisa saber o que você vai se propor a ensinar. Se você não tiver domínio da técnica, é, todas as respostas de resultado em diferentes tipos de pele, com diferentes tons de pigmento ou tipos de pigmento, né? para não ir tão longe se você tiver tudo isso você pode ensinar porque é um curso livre não tem você não tem nenhuma não está enquadrado em nenhuma categoria de licença se você tiver o seu ambiente preparado é, com maca carrinho mocho parede azulejada ou pintada com tinta lavável que tenha uma pia dentro do seu espaço autorização da Anvisa para funcionamento é, um registro no Mei ou como autônomo, você pode, mas o que a gente tem que ter na cabeça é que a gente tem que saber o que vai ensinar. Eu tenho aqui, na realidade, acho que mais de três, quase 4 mil alunos, e um suporte que, graças a Deus, ele não é muito usado, porque isso significa que eu consegui passar o que eu me propus, porque é lógico que a gente ensina o fundamento da, do, da profissão e o profissional vai buscando se aperfeiçoar, buscando a perfeição conforme a necessidade que ele sinta. Mas eu consigo ajudar o meu cliente, o meu aluno. Eu consigo fazer com que ele entenda que, o que ele fez de errado. Porque foi passada uma teoria firme, forte para ele. Então eu acho que a gente tem que enquadrar essas pessoas que não estão aptas né, a trabalhar, a ensinar, ela tem que se responsabilizar por alguma coisa. Devolve a minha grana, me passa, já vou fazer outro curso, eu quero a minha apostila colorida. Onde vou falar de cores? Colorimetria com uma apostila em branco e preto. Me poupe. E outra coisa, gente, eu não sei em relação a você, mas o que acontece muito é a busca, é o imediatismo faz com que as pessoas busquem sem muita pesquisa. Então, o que é importante para quem quer começar uma profissão? Ganhar dinheiro e pagar barato para aprender. Então, toda vez que eu começo a escolher curso, preço e não o curso, eu acabo caindo no conto do vigário e aí eu nem sei quem que mereceu. Se é a pessoa que procurou o barato ou se é aquele que enganou por um valor mais baixo. Eu tenho custo, eu tenho meus profissionais, eu tenho sete funcionários, eu tenho um espaço é, que me dá muito gasto. Tenho coffee break, tenho luz, tenho ar-condicionado, tenho água. É, então, isso gera despesa e não tem como cobrar barato. A gente viaja, deixa de atender né, na cidade que a gente tem o um espaço para viajar ministrando o curso, então acarreta um monte de despesas, não é só a apostila, Fala, Poxa, ela veio dar um curso aqui de um dia e custou isso? Não custou só isso, o preço não é por um dia, um dia eu podia ficar lá de graça descansando, mas é tudo que ficou por trás da minha estrutura para eu chegar até você, para eu manter você nessa profissão eu passar o que você precisa, para eu te dar bronca, para eu pegar na sua mão, para eu te mostrar que você está errada, eu não vou passar a mão na sua cabeça se você não acertar um treino. Você vai sair daqui fazendo. Se você vai continuar, daí já não é mais problema meu, mas aqui você tem que fazer certo. Então isso me dá desgaste. E é isso, gente. Foi até aproveitei a sua pergunta para fazer um, um desabafo aqui. Mas procurem direito, por exemplo, eu vou fazer um curso semana que vem, que eu vou pagar 8 mil reais do curso por três dias. Isso é barato? É barato! O cara veio lá da casa do chapéu. E eu estou pronta para pegar a técnica dele, porque eu já sei trabalhar, eu já tenho os resultados dos pigmentos na pele. Eu já sei que cor vai ficar aquele tom de, de, de castanho num fototipo 2, fototipo 3. Eu só vou pegar o jeito com que ele faz então esse valor para mim é um investimento porque disso eu faço dinheiro eu colho tenho o meu retorno financeiro porque eu sei eu me garanto em chegar lá sentar naquela cadeira fazer o treino que ele quer e garanto que eu vou aprender e eu vou colher frutos disso então não é caro gente quando a gente vai buscar uma coisa boa não tem dinheiro que pague tem dinheiro só pra gente receber, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.